Recentemente, eu fiz uma picareta super tunada aqui no Minecraft Utopia. E por mais que ela seja super rápida, tenha toque suave e ela seja praticamente indestrutível, ela não é o suficiente. Eu preciso de uma picareta melhor, que quebre mais blocos e seja capaz de destruir uma chunk o mais rápido possível no Minecraft. Então hoje, eu vou atrás da picareta suprema. Se você quer ver como ficou e como eu fiz ela, é muito importante que você veja o vídeo até o final e se inscreva. Então, bora lá. Gente do céu, quando fica de dia aqui no Utopia, fica essa mó blina aqui, né? Se bem que para é pra pensar, quando a gente pega estrada e é de manhãzinha, essa estrada fica cheia da cestabilidade também. Isso é tudo avião? Eu tô ficando louco de qualquer forma. Tô de chapéu de palha muito louco, né? Eu sei que não tá ligado. A gente comprou isso no último vídeo foi extremamente caro. E é por isso que eu comprei um chapéu de palha na vida real. Oi tá é, eu não tenho um chapéu de palha. Mas isso é legal, né? Quem sabe algum dia de qualquer forma sejam todos muito bem vindos a mais um dia de Minecraft Utopia. A nossa série que sai todo dia e é muito pânico. Por incrível que pareça, teve pessoas que comentou no último vídeo que não acreditava que eu tinha cortado o cabelo a prova. É o seguinte, muitos de vocês estão comentando basicamente todos os vídeos que vocês estão assistindo toda a série de Utopia de uma vez. Que vocês estão gostando muito da série e estão maratonando ela. E o Carlin me contou que aqui na descrição do vídeo tem a playlist pra você ver todos os episódios. Então passa lá e vê. E não o Carlin cachorro. O, o, o, o Carlin, o Carlin. Não esse Carlinho, o outro Carlin. De qualquer forma, ontem, pra quem tá ligado, a gente fez uma proposta muito pânico na cidade. Que era o seguinte, na real, não é bem uma proposta não. A gente tá reformando todas as suas da cidade. E olha essas provas aqui. A gente realmente está reformando a cidade E hoje eu fui cobrar o meu pagamento Lá com o gerente do Banco Luiz E ele falou para eu voltar hoje E de quebra eu também coloquei uma outra coisa do meu plano em prática Então vamos lá tirar satisfação Mas antes, obviamente, vamos estacionar aqui perto da nossa amiga Ana E vamos ver se a gente tem alguma venda na nossa loja É Ana, hoje infelizmente não tem, mas está tranquilo Nossa hora vai chegar, vamos vencer na vida E olha só, tem uma pessoa nova na venda da loja da Poc E aí Poki, de boa? Ó, Eu vi que a, a Poc colocou mais estoque de papel na loja dela Tava vendendo um montão, né? E você é SWAT Ponto, ponto, ponto, ponto Qual é, irmão? Tá? E bom, ao que parece Tem mais pessoas na cidade Mano, o Carlinho fez alguma magia Que ele pulou alto Isso é legal Eita Eita <risos> Bom, como vocês podem ver, a cidade está bastante reformada. Está ficando bem legal as suas. Ô, Carlinhos, bom? E, ó, tem mais um. Mano, o House está na loja dele ali, o Carlinhos na dele. Peraí, vamos falar com a Poki. tô sentindo que tem, tem, tem coisa diferente aqui na cidade. Deve estar tá rolando coisa para todo mundo estar tá aqui agora, né? E o Delete botou uma câmera na loja dele. E aí, pouco o Jonathan não para de vir aqui. Será que ele quer me dizer algo? O da obra? Interessante, né? E eu ouvi dizer que o banco da cidade está fechado. Peraí, o banco tá Mano, qual que é o sentido do banco tá fechado? Literalmente ontem eu falei com o gerente do banco que ele falou volta amanhã porque tá fechado. Ele não quer me pagar, tá me dando um calote aqui por causa das suas. Se bem que tá cheio desses caras aqui, tem guarda pra todo lado, literalmente. Tá, digamos que a rua aqui tá travada pra gente não poder entrar no banco, mas tem uma escada aqui. Tá, deixa eu entrar aqui e vamos lá falar com o gerente do banco. Tá fechado, tem algo estranho aqui rolando. Tá, pera, aqui também tá trancado, não dá nem pra pagar multa. Tá, e pra receber nossos pagamentos? Também não dá, afaste-se. Não, tá, tá, tá. Eu também notei que aqueles... Eu também não tem que aquele segurança gigantesco sumiu, né? E tem mais câmeras aqui. Oh, quem é você? Eu gostei da roupa. Estou investigando um roubo. Se o banco todo tá fechado... Espera, espera. Eu, eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma coisa aqui em mente. Calma aí. Se o banco tá fechado e mais nenhuma loja dele tiver, a loja de artefatos tá aberta. A loja da PUC também tá aberta. O correio também. Essa loja de TNT também. Levando em conta que teve um roubo. Eu achei que essa ia fechar. E agora só não sexta resta a loja do criativo. Que, por sinal, ela também tá aberta. Isso é estranho, mas o que é aquilo. Tem alguma coisa nova na cidade? Eu lembro que aqui tava sendo construído, mas o que será que é? Já está aberto? Já está funcionando? Uh, licença? Nossa, e as obras aqui foi rápido, né? Tem uma mesa que não tem ninguém. Eu acho que essa área aqui é só para quem trabalha, mas já que não tem ninguém. Eu vou dar um bisu, né? Vamos dar, vamos dar um zóio aqui. Ó, oh, eu não sei bem, mas me parece uma delegacia. Ó, oh, pensa comigo. Tem muitas mesas com computadores. Tudo parece ser muito seguro. Tem bastante câmera, lanterna, área para comer, um montão de tralha. Porque não sei você, mas para mim, policial só come rosquinha. Ah, oh, mas é assim. O que que tem? Eu vi na TV assim, eu quero acreditar que é assim. E aqui parece uma sala de espera para falar com alguém que tivesse aqui sem falar das cores. É, eu acho que isso é definitivamente uma delegacia de polícia. Porém, não tem nenhum policial aqui. E tem um montão na cidade. E com tudo isso acontecendo, a única coisa que nos resta para saber é que o assalto foi no banco da cidade. A questão é, quem? O detetive tá investigando. E eu posso ir atrás disso também depois. Vai que tem alguma recompensa. Sem falar que teve o pagamento da primeira semana e da segunda semana. A gente nunca mais recebeu o pagamento desde então, então seria bem legal a gente resolver esse caso para a gente voltar a receber dinheiro porque eu tô ficando sem já também. E bom, agora que chegamos na nossa casa, eu preciso falar eu quero ter uma casa. E eu vou começar a trabalhar nisso hoje, com urgência, porque com tudo que tá rolando, eu não tô me sentindo seguro na cidade. Que branco que é esse? Raul? House? House tá Alô! Ô, o, o Eu! Quanto tempo você largou o seu carro no sol? Na, ver, na verdade, o carro não tava comigo, né? Isso aqui ele tá branco sem nada. Perdeu a pintura. <risos> o que aconteceu, Raus? Ai, uma longa história, cara. Mano, o Carlinho pegou esse carro e quis fazer uma surpresa. Aí ele tá. literalmente desenhou a minha camiseta com likezinho no Carro, só que acha que só tá aparecendo pra mim. Né? Eu, eu acho que o cara, te enganou, Zé. Pra mim tá um carro sem nada, mano. Então, depois eu vou tirar uma foto. Peça essa câmera aí. T toma aí, toma aí. Mas eu acho que mesmo assim, você não vai conseguir ver. N não sei. Ah, eu tô sem eu tô sem papel. Eu tenho aqui, peraí. Vamos ver se a foto sai do jeito que tá aparecendo pra mim. Nossa, então, porque pra mim o seu carro tá sem nada, Zé. Deixa eu ver. Vê se você consegue ver. Oxi! Tá apareceu pra tu? Pra mim, Raul, o seu carro tá assim, ó. Que olha a com, com comparação cara. aí, para Pra mim tá assim, seu carro. Não, tá sem nada, cara. Que feio, cara. Engraçado, mano. né? <risos> Não, mas ele tá desse jeito aí, ó. É bonitão. O Carlinho fez uma surpresa pra mim, uma bonita. Pô, mano, da hora, mas tem que ver um jeito pra aparecer pra todo mundo, né? Mas, de qualquer forma, cara, tava falando aqui. Tu viu o que aconteceu na cidade? Cara, eu vi, cara, tá sitiada, cheia de gente. O que, que, que aconteceu, Nossa, cara? cara? Então, eu tava dando uma fuxicada por tudo. O que dá a entender é que teve um roubo na cidade. E ao que tudo indica, foi no banco. Caraca, velho. Cara, quem que tem interesse em roubar? É, interesse em roubar qualquer roubo, que a um. gente teria, né? Tem, tem um cofre lá e cheio de dinheiro. Como que é. eu queria roubar aquilo? Mas quem que teve audácia, cara? A gente não tem pelo menos eu não tenho nem arma para conseguir fazer isso, não tenho nada, não tenho nem picareta. Eu vim aqui comprar uma picareta. Pois ali. é, né, cara? É uma coisa <risos> não sei, House. Eu vou começar a urgente fazer a minha base, porque querendo ou não, minha casa é invisível, que só os bonitos inteligentes vê, não vai me proteger desses ladrão. Então eu quero fazer uma base para ontem. <risos> são os inteligentes mesmo, né? Ó, oh, mas que papo é esse de picareta? Cadê? Cadê? Raul, <risos> é você não é inteligente o <risos> suficiente. Ó, oh, vamos fazer o seguinte, Raul. <risos> vamos ser inteligentes e vamos abastecer o seu carro. tá precisando de gasolina? Ih, sim, sim, tô precisando de gasolina. Que o Carlinhos miserável me devolveu com o tanque vazio. Oh, e cara, oh, oh. precisando de uma picaretinha bolada que eu perdi a minha. Ó, oh, aí, ó, oh, tá, minha casa já tá começando a aparecer, olha aqui, ó. Tem até um piso branco agora. Por quê? Ó? Porque você tá ficando inteligente, tá gastando dinheiro da forma certa, entendeu, Hart? <risos> Caraca, velho. <risos> mesmo. já tava aqui, já, mano. Não, tá, não, não tava, não, cara. Para disso, que, <risos> Você tá estragando o meu marketing, que, Não pode, não. <risos> Você tá me enganando, cara, com esse negócio aí de inteligente aí. Eu quero ver como é que vai ficar depois, aí depois. Eu vou ver Não, se tomar um chá. Hi, a, a, oh. a palavra que vai definir minha nova base é pânico. Não, Ras. É uma base claro. da Irmandade lindona lá. Ah, verdade, né? Verdade, é verdade, né? Bom, oh, deixa eu te falar uma coisa, cara. É que papo é hum. esse Ó, oh, seu galão aqui é duas moedas de ferro, tá bom? Vim então. Nossa, é sério? Por quê? Tá muito caro pra você? Não, mas eu pensei que era mais barato. Você quer, você quer pagar 10, então, Rars? 10ão, 10ão? 10ão. Mano, você é um cliente mais. Faz o vídeo, Pra sempre vai ser 10ão pra você, Já que você é um cliente que sempre volta a comprar as coisas aqui, mano. Acho que pra você parecer pra sempre 10ão. Ah, é. God, God. Aí ah, eu gostei. Então, mas qual que é o me explica aí. Cara, eu não sei. Eu tinha uma picareta mal da hora de diamante que eu fiz com o Carlinho, com lotada de encantamento e simplesmente perdi. Não sei onde que eu coloquei, cara. Eu preciso de uma picareta urgente. Tá, então basicamente mais picareta, tipo, igual a minha, modificada, louca, isso é uma picareta normal? Porque eu tenho essa picareta aqui, Raul. Não, não. Essa picareta aí de ferro, não. cara quero uma picareta loucona. ô, né? oh, ar, você tá desmerecendo, Zé. Essa picareta não é uma picareta comum. <risos> ela você tem tá uma vendo? magia. Quando eu clico com o direito, ela bota uma tocha. Ah, não, não. <risos> I don't know. Eu sei, mas não quero essa picareta não. A, a picareta é coloridona e bonitona. Tá. Você quer uma dessas aqui? É, essa daí, God. Olha é que linda, cara. Cara, eu acho que a minha provavelmente é uma das melhores, se não a melhor que dá pra fazer. Tu quer uma igual? Quero, quero. Quero uma igual, mas só não é muito caro não, né? Cara, eu acho que dá pra fazer um precinho, camarada. Vamos fazer o seguinte, Alas. Olha, hum. meio que eu vou precisar da minha picareta agora pra fazer uma coisa. Então tá. deixa eu fazer minha coisinha aqui para fazer da minha base. Aí depois a gente vem e faz uma picareta pra você e negocia um preço sobre isso, pode ser? Tá. Ah, beleza, beleza, aí, aí, tá, beleza, eu concordo, tranquilo. Tá, então, ó, faz o seguinte, volta daqui hum. exatos amanhã. <risos> Tá, beleza, eu morro. tá ficando de noite já, já, já, já. Pode ficar tranquilo, tá bom? Combinado, amanhã eu volto aí e a gente negocia. Tá, até mais. Ó, toma, toma uma tocha de presente. <risos> Caramba, Falou, Falou, mano, daqui a pouco eu volto aí. Tá Bom, Bom, falamos com o House, então basicamente ele quer é uma picareta igual a nossa. Será que tem como eu ver tudo que eu utilizei na nossa picareta aqui? Tá, basicamente essa é a minha picareta. Ela é bem bonita, por sinal, né? Uma picareta de ametista com um montão de upgrades. Então um trovão. Agora vamos para essa outra parte aqui de modificadores. Olha, eu não lembro tudo que ele tem Mas eu sei que a gente usou esmeralda Ametista, diamante Redstone, cobalto, nederita Esse aqui eu não sei o porquê tá Eu não lembro de onde que veio esse Tem o de toque suave E os outros quatro são basicamente upgrades Pra gente poder melhorar cada vez mais a picareta Porque ela tem limite de quantas vezes eu posso melhorar ela Daí pra deixar ela assim Eu tive que utilizar isso várias vezes Eu acredito que dá pra fazer ela, mas... Depois Agora eu tenho outro foco Como eu quero fazer a minha base E eu olhei aqui Eu vou gastar mais de mil quartos mais de mil andesitos, ó oh, basicamente isso aqui é uma lista de materiais que eu vou precisar na minha base, ignorando a pedra, que é um item fácil de conseguir, a gente vai precisar de quase 3 mil lajes de pedra negra, mais de 2 mil andesitos mais de 2 mil pilar de quartzo, pedra lisa, que tem que esquentar a pedra, pedra agulho e diorito, quartzo liso cimento, lã branca, madeira muita madeira e por aí vai, então já deu pra perceber que vai coisa, e pensando basicamente nas pedras negras que a gente vai ou minerar no bioma de basalto ou pegando de um bastião do nether, também nos andesitos e também nos quartos. Eu decidi fazer uma super picareta, a super picareta basicamente consiste no que em vez de ser essa picareta aqui que quebra blocos normais de forma rápida, fazer igual a pá. quebrando três por três de forma rápida e eficiente com fortuna. O problema é que é o seguinte, olhando aqui na nossa bigorna para fazer esse martelão de mineração, eu vou utilizar duas cabeças de creeper uma ponta de martelo barra machado e um cabo. E aí que entra o problema. Que tipo de minério que eu vou misturar para fazer isso? Porque querendo ou não, para quem não tá ligado, nem esse mod aqui, a gente pode derreter qualquer minério, e depois de derreter qualquer minério a gente pode utilizar qualquer minério por exemplo, lembra aquela carinha de creeper que eu acabei de falar? Olha quantas variações tem diferente dela, e cada uma serve pra uma coisa em específico, como por exemplo, essa daqui que minera nível nederita, então ela é equivalente a uma pequena de nederita, e essa daqui que é uma de diamante, ou essa daqui que é do nível de uma pequena de ferro, só que assim não é só o nível de mineração que muda, muda a velocidade, a durabilidade e o dano, ó, tem essa de elemento aqui que é rosa que é muito legal, eu não preciso desse fazer tudo com ela. Eu posso fazer uma parte de elemento e uma parte de cobre, por exemplo. Então, basicamente, as possibilidades são infinitas. E cabe a mim escolher o que cada uma vai ser melhor. Porque, por exemplo, além delas darem pra gente esse bônus de mineração, etc., eles dão outros bônus. Como, por exemplo, a minha picareta. Que, pelo fato dela ter cobre, ela faz tudo que tem nela multiplicar a velocidade de mineração. Então, calma lá. Tá bom. E eu tava pensando aqui em quais minérios a gente podia fundir, misturar, né, no caso, pra poder fazer a nossa super picareta e ironicamente eu tenho a minha resposta na realidade eu tenho a resposta mas não tem os minérios um dos que eu vou usar é cobalto e o outro é ametista vou deixar os nossos cobaltos derretendo aqui e vamos pro nether pegar um pouquinho mais Já gente vai precisar de bastante cobalto e depois vamos ter que achar ametista a parte boa é que quando a gente vai minerar agora a gente tem uma picareta das tunada então vai ser bem mais prático pô e a praça ficou bem melhor aqui sem nada assim né tipo eu sei que dava pra gente tipo colocar alguma decoração eu tô pensando sobre ainda mas só dela tá aberta, sim eu acho que agregou demais mais. Enfim, vamos pro Nether. E por sinal, Nether Pânico, que a gente fez a reforma 1.0. Eu quero melhorar mais, só que essa reforma é 1.0. Bom, deixa eu pegar meus artefatos aqui, né? E eu vou pegar minha botinha. Para você que não tá ligado, artefatos são itens raros, como esse meu chapéu de palha. Nesse caso, esse meu chapéu de palha tem uma utilidade, mas eu não utilizo ela. Já essas minhas botinhas de gato, elas são bem legais. Porque além de elas fazerem barulho, elas afastam Creeper, assim como o gato do Minecraft. Porém, no Nether não tem Creeper. E eu tenho uma outra bota, que é essa daqui. E a parte legal é que ela me permite andar sobre qualquer tipo de líquido. Então eu posso simplesmente vir aqui no nether. Que minério é isso aqui? É a metista que eu uso para minha picareta. Que ótimo. Enfim, eu posso simplesmente vir aqui no nether, descer um montão, pegar esses cobaltos que estão expostos. Por sinal, nossa vida fica bem mais prática com os minérios aparecendo fácil assim. né? E agora, para ser sincero, eu acho que eu preciso de mais um cobalto. Já vai estar tá bom e eu posso procurar por aqui. Mas é bem mais legal eu simplesmente pular na lava. E sair correndo. A única parte chata é que eu continuo levando bem pouquinho dano para lava. Mas esse artefato me permite correr pela lava à vontade, como vocês podem ver. Eu posso correr tanto pela água quanto pela lava. Se eu não me engano, tem um artefato que faz a gente ficar imune a pouco para sempre. Porém, eu não tenho ele. Mas se tivesse, seria é também bem mais prático ainda. Mas ó, ali tem ametista, como vocês podem ver. Quer dizer, eu acho que é ametista, né? Então, acho que não é não. Esse aqui é o Ametrine. Bem legal ele, por sinal, né? De qualquer forma, vamos continuar andando aqui pela lava até a gente pegar aqueles cobaltos ali para poder voltar para casa. Aí, a gente já vai estar bem de Nether por agora. Pronto, temos 13 cobaltos. Agora vamos matar o nosso cubão roxo ali e vamos atrás de ametista. Opa, tudo bom, amigão? pedrux para de correr, se é onde você mora? Eu vou pegar seu trator. Mano, o Pedro estava gastando minha gasolina. Eu não acredito. Vocês viram isso. O Pedro estava gastando toda a minha gasolina na cidade e ele saiu do servidor aqui para não atacar ele. Tá? Deixa eu só marcar que ele saiu aqui mais ou menos. né? E deixa eu buscar uma coisinha em casa prontinho. O Pedro que saiu mais ou menos aqui eu acho. Eu acho que foi uma surpresa para o Pedro quando eu saí do portal e ele foi perguntando pela minha moto. Então eu acho que ele vai gostar de outra surpresa que vai ser quando ele entrar no servidor e ele tiver cheio de miss de volta dele. E o que será que isso vai dar? De qualquer forma, já estamos em casa, então podemos tirar a nossa bota diferente e voltar com a nossa botinha de gato e aqui. Agora, vamos pegar nossa moto, vamos arrumar esses minérios aqui em casa e vamos atrás de ametista. Na realidade, eu vou botar esses minérios pra duplicar antes de atrás dessa ametista. Meu Deus do céu! Eu deixei o nosso temporizador ligado e a cada alguns segundos ele emite um sinal de redstone, que meio que fez todo o nosso cobalto derretido parar no carneirão. Não era pra isso acontecer. Sorte que a gente pegou mais cobalto. Agora, deixa eu desligar isso aqui. Pra quem não sabe, essa ampulheta de areia aqui foi o carinho que vendeu pra gente. Ela é um item mágico que, a cada um certo tempo, que no caso o tempo que eu coloquei são cinco areias, sempre que a areia acaba, ele joga um sinal de redstone nesse bocal e esse bocal faz todo o minério derretido cair aqui. Assim, ó. Só que agora não é uma hora boa pra isso. De qualquer forma, vamos atrás um pouco agora de ametista enquanto isso. É ametista? É ametista. Vamos atrás de mais ametista. Estamos minerando e achamos a nossa primeira ametista. É uma ametista, né? Ah, é, tudo bem. vai que a gente tivesse esquecido como que era, né? Bom, a parte boa é que minerar agora tá cada vez mais fácil do que nunca, porque nossa picareta é rápida. A gente tem uma armadura boa, cara, nosso peitoral quebrou, eu acho. De qualquer forma, eu, sempre que tiver escuro, eu só Vou clicar com o direito com a minha picareta Com a minha picareta Coloca tochas e rubi E agora basicamente você tem que ficar vagando pelas minas aqui no Minecraft E pegando a ametista toda vez que aparece Eita, e aí galera, de boa? E como a ametista duplica Eu acho que com menos de 10 de, de já dá pra fazer tudo que eu quero Uh, olha que legal aqui Sai, bicho Bom, por algum motivo eu acho que não é a melhor ideia do mundo ficar nessa área Eita, o zumbizão É, vamos minerar pro outro canto Prontinho, esquentei todos os minérios E a parte triste é que a ametista não dá pra duplicar Pelo menos essa não dava pra duplicar Eu tive que esquentar lá na fornalha mas mais um cobalto, a gente duplicou tanto que a gente tem. Uau, 42 cobaltos. Agora que a metista está assim pronta, a gente consegue derreter ela. E olha que estranho <risos> para fazer a nossa super ferramenta. Eu vou utilizar dois moldes de creeper que eu vou fazer de ametista. Então eu preciso que elas esquentem agora. Olha que da hora, mano. Eu, eu nunca me canso de ver esse mod fazendo os moldes. É a coisa mais bonitinha do mundo. Mais um, mais um, mais um boa. Agora esse daqui de cobalto e eu vou ter que fazer um molde novo de cabeça de martelo. Aí eu tenho que misturar esse molde novo com Ouro, eu tenho ouro. É que para você que não tá ligado, para a gente poder fazer qualquer molde de minério, seja essa parte de creeper, uma ponta de picareta, um cabo, qualquer coisa, a gente precisa ter o um molde da ferramenta. Como por exemplo esse molde que a gente tem. Só que todos os moldes têm que ser feitos de ouro. Então a gente fez uma parte de pedra aqui e vai colocar um montão de ouro em volta, fazendo a parte de pedra ser descartada e ficando o um buraco no ouro aqui. E assim a gente tem um molde. E pronto, cobalto e agora essa nova parte de cobalto também. Aí tá feito. Agora vamos guardar só que sobrou um ouro, quer dizer, um bloco de ouro certinho e um bloco de cobalto. E vamos montar a nossa marretona. Eu fiz o cabo dela errado. Basicamente, isso daqui é lixo. Eu consegui errar, gente. Eu, eu, eu fiz o cabo fininho, esse daqui. Só que era pra ser esse daqui, que é o cabo gigante, porque é pra marreta, né? Mas tá tudo bem, acontece. Tá, agora vai, né? Tá, vamos tentar fazer o martelão agora. Aqui, aqui, aqui, aqui. Tá, agora foi. Agora eu queria saber mais ou menos a velocidade de mineração dele. Teoricamente, não é pra ser é essas coisas mais rápidas do mundo não. Deixa eu ver. Cara, pior que tá bom. Tá, calma, calma. Vamos fazer os upgrades no nosso marretão agora. Só que deixa eu separar tudo porque, né? Bom, eu separei várias coisas para fazer upgrade no nosso martelão. A cabeça de rascunho não sei se vai pegar. Ah, vai. Só que é o seguinte, eu não lembro tudo que eu usei na picareta, então eu vou ter que melhorar ainda mais depois. Só que por agora já vai ser o suficiente. Ué, porque o lápis lazuli não vai. Ah, que legal. Eu descobri aqui que a melhoria de fortuna no Tinkers agora mudou. Antes, para a gente colocar a fortuna em uma ferramenta, a gente gastava só lápis lazuli ou um bloco lápis lazuli. Agora eu uso lápis lazuli, cobre e alguma flor azul. A parte boa é que tudo é que a gente tem em excesso. Ah, isso vai ser de boinha. Na real, o cobre a gente tem um monte, só que tá tudo em bloco. Deixa ele duplicando enquanto a gente vai coletar várias flores por aí. Pronto, eu acho que eu tenho tudo que é o suficiente. Tá, pelo que eu entendi é lápis lazuli aqui, aqui, cobre aqui, aqui aqui e orquídeas. Tá funcionou e a sorte só vai até nível 1. Caraca, que interessante. O coisa que não cessa, então, é colocar redstone para minerar mais rápido. Eu acho que ah, eu acho que isso que vai ser a melhor coisa que você pode fazer. Tá, deixa eu guardar essa série aqui e vamos testar agora a nova eficiência do nosso marretão e se ele tiver bom, a gente vai poder usar ele para pegar minérios e finalmente blocos para fazer a nossa base. Só botar uma tocha aqui né? e marretão. O marretão tá roubado e ele quebra três por três. Vamos ao seguinte, peraí, peraí, peraí, ó, eu fiz uma poção de visão noturna. Vamos tomar ela pra gente poder chegar nas cavernas. E agora por três minutos a gente vai enxergar literalmente tudo. Vamos ver quanto tempo a gente leva até chegar a bedrock. Mano, isso tá muito roubado e a durabilidade da picareta é de 11 mil. Mano, olha isso. Simplesmente quebramos o jogo. Então ela só não é a prova da água, né? De qualquer forma, eu começo a cavar em linha reta à vontade, tranquila, nosso inventário já lotou. Eu acho que agora a gente tem como ficar cheio de minérios e também coletar blocos à vontade para fazer a nossa casa. Mas isso vai ficar para amanhã. Então se você quer ver isso o quanto antes, deixa você um se inscreva no canal e vejo vocês amanhã.